Programa Chute Certo Onde o importante é chegar perto Olá galera, eu sou Antônio Antunes e estamos com mais um programa Chute Certo Gostaria de apresentar o um convidado especial para o programa de hoje O conceituado professor de matemática José Roberto Padilha Obrigado pela presença professor muito bem, é uma satisfação estar no seu programa e poder discutir aqui com todos algumas estimativas com seus ouvintes. Valeu, professor! E para nos ajudar com o tema de hoje, temos a presença do nosso querido Amaral. Palmas para Amaral! Ô, oh, chefe, obrigado pela lembrança. Que isso, Amaral! Você é importante para o programa. Tanto é que vai nos dizer o tema de hoje. Eu fiquei sabendo que o tema tem um toque interplanetário Será? Vamos tirar a dúvida agora Que vem a primeira pergunta do programa Vamos ver se vocês têm uma boa noção de distância Quanto tempo vocês acham que um Fusca levaria para chegar à Lua? A alternativa 200 horas Alternativa B, 20 dias. Alternativa C, 7 meses. Alternativa D, 5 anos. Tempo. A resposta certa é. Alternativa C. Uma viagem de Fusca até a Lua demoraria cerca de 7 meses. Professor José Roberto, por favor, nos fale um pouco sobre como podemos responder questões aparentemente malucas como essa. Bom, esses tipos de perguntas são utilizados em muitos processos seletivos para testar a capacidade criativa dos candidatos. Assim, no nosso caso, o problema é... Precisamos fazer uma estimativa da velocidade média de um Fusca, pois a distância da Terra à Lua, nós sabemos, é 384 mil quilômetros. É, professor... Acho que a velocidade do Fusca, eu sei, porque já tive um, chega mais ou menos uns 100 km por hora, mas também anda a 60. Então eu colocaria que a velocidade média de um Fusca é de 80 km por hora. Muito bem, caro Amaral, agora é só dividir 384 mil por 80. Vai dar 4.800 horas, que são 7 meses, ou seja, a alternativa C. Parabéns, Amaral! Você fez uma ótima estimativa. Antônio, vamos ver se você consegue fazer uma boa estimativa igualzinho ao Amaral. Quanto tempo você acha que esse mesmo Fusca demora para chegar ao Sol? Nossa, professor, vou ficar devendo essa. Não faço a menor ideia da distância entre o Sol e a Terra. Nem sei como fazer uma estimativa sobre isso também. E agora? Ô, oh, professor, eu acho que sei como estimar, talvez utilizando a velocidade da luz, né? Isso mesmo, Amaral. Ótima colocação. Como assim, professor? O que a velocidade da luz tem a ver com a pergunta? Pois bem, Antônio, quando não temos nenhuma ideia para fazer uma estimativa, precisamos buscar algum elemento que seja relacionado ao problema para conseguirmos alguma referência para estimarmos. E o Amaral fez isso ao ligar a velocidade da luz com a distância entre o Sol e a Terra. É quando o professor falou do Sol, a primeira coisa que eu pensei foi na luz que é limite e lembro que quando eu estava no colégio, a professora vivia falando dessa tal velocidade da luz aí. Muito bom, caro Amaral. A luz do sol demora 8 minutos e 18 segundos para chegar à Terra. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Transformando os minutos em segundos nos dá 498 segundos. Multiplicando a velocidade da luz por esse tempo, conseguimos a distância da Terra ao Sol. Entendeu, Antônio? Entendi, professor, entendi. Bom, o bloco está acabando e que tal vocês, ouvintes da rádio, calcularem quanto tempo um Fusca demora para chegar ao Sol? Aí, no próximo bloco, o professor dá a resposta. E até eu vou tentar fazer as contas aqui. É isso aí, Amaral. Até o próximo bloco, galera. Não saia daí!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 com a participação especial do professor José Roberto Padilha, que tem a resposta do problema que deixamos no final do primeiro bloco. Opa, espera aí, chefe. Vamos ver se eu acertei. Nas minhas contas, um Fusca demoraria 214 anos para chegar ao sol. Acertei? Boa estimativa, Amaral. Parabéns! Hoje o Amaral tá impossível. Palmas para ele! Opa, oh, chefe, fiquei até envergonhado. Quero ver se você está afinado mesmo, Amaral. Vamos à segunda pergunta do programa. Quanto tempo você acha que um pombo correio demoraria para dar uma volta na Terra voando sobre a linha do Equador? Alternativa A: dois dias. Alternativa B: uma semana e três dias. Alternativa C:. Um mês e dez dias. E alternativa D, quase um ano. Tempo. Vai, Amaral. Vou deixar para você responder. Eu quero ver se você acertou. Nossa, chefe. Essa tá difícil, viu? Eu não sei a velocidade de um pampo correr, não, viu? Mas a distância que ele terá de voar, eu tenho a noção. Então, eu acho que a alternativa é C. Acertei! Muito bem, Amaral! Acertou de novo, parabéns! Como você pensou? Tô abismado com você hoje, garoto! Obrigado, chefe! <risos> Na verdade, eu chutei a alternativa, viu? <risos> é! E eu pensando que você ia mandar mais uma resposta fantástica! Mas então, professor... Como resolvemos esse problema? Bom, o problema é parecido com o da primeira pergunta sobre o Fusca. O que precisamos estimar é a velocidade média de um pombo-correio e o comprimento do círculo máximo de nosso planeta, o círculo que passa sobre a linha do Equador. Bom, um pombo-correio voa em média 40 km por hora. Para calcularmos a distância, será necessário sabermos o raio da Terra. Algum de vocês dois sabe? Eu acho que eu sei. Dá mais ou menos 6.400 quilômetros, não é? Muito bom, caro Antônio. Para calcularmos o comprimento do círculo máximo da Terra, multiplicamos 2π pelo raio. Vai dar mais ou menos 40 mil quilômetros. Aí fica fácil, não é? É mesmo, professor. Dividimos 40 mil quilômetros pela velocidade do pombo, que é de 40 quilômetros por hora. Vai dar mil horas que é igual a 41 dias e 16 horas. Ou seja, é a alternativa C. Dá um pouco mais que um mês e 10 dias. Corretíssimo, Antônio. Professor, e se fosse um avião? Boa pergunta, Amaral. Que tal fazermos algumas contas, hein? Oxe, tem que ver que avião é esse aí. Tem tanto tipo de avião, tem desde o teco ao supersônico. Tem toda razão. Bom, vamos considerar um avião comercial, daqueles que viajam pelo mundo afora. Esses têm uma velocidade média de 800 km por hora. Sabendo disso, dividimos 40 mil km por 800 e obtemos o tempo necessário para este avião dar uma volta ao mundo. Bom, aqui nas minhas contas dá 50 horas. Dá um pouco mais de dois dias para um avião dar uma volta na Terra na linha do Equador. Muito bem, Antônio. Note que estamos fazendo uma primeira estimativa, levando em conta apenas distância e velocidade do avião. Este cálculo pode ser mais preciso se considerarmos fatores como vento ou velocidade de rotação da Terra. Gente, infelizmente nosso tempo está acabando. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do professor José Roberto Padilha. Obrigado, professor! Foi um prazer estar aqui no programa, gente. Muito obrigado pelo convite, hein? E obrigado pra você também, querido Amaral. Hoje você tava com tudo, hein? Obrigado, chefe. Até a próxima. É isso aí, Amaral. Então, até a próxima, galera. Espero que tenham gostado do programa. Tchau! Programa Chute Certo. Onde o importante é chegar perto.